Só lembrando que eu estou seguindo a ordem dos vídeos mais curtidos, tá bom? Então vamos lá. Meditação. E vamos cumprimentar com esse outro tarô. Escorpião, você pode estar vivendo no modo automático, no sentido de não apreciar as coisas simples do seu dia a dia. E a carta da meditação é, você sabe de que lado deixou seus chinelos? Quando você faz alguma coisa, está fazendo com total atenção? ou está deixando o pensamento ir longe. Meditação também é você estar apreciando o momento agora, colocando total atenção em cada coisa que for fazer. Se vai tomar um café, tome o café, pensando e apreciando o café. Não deixe a sua mente vagar sem rumo. Porque isso faz com que você perca a graça na vida. E você está precisando de um momento só seu. De se conectar com você. Para enxergar que a luz do seu caminho está dentro de você. Esperando ser acesa. Porque é como se você estivesse... Se bloqueando, não enxergando o que te segura, de modo que não veja a saída. Você também pode estar fechado em um canto seguro. Mas não está tão seguro, porque não há benefícios nisso, te causando um certo desconforto. E você está segurando uma situação que só te gera estresse. E aqui mostra como se você estivesse esperando a atitude de alguém. Ou recebendo pouco dessa pessoa. Quando você poderia buscar alegria em você. Se abrindo mais para a vida. Você está recebendo a chance de prosperar. Seja no amor ou com parcerias para ganhos financeiros. Antes, é preciso parar o momento e buscar respostas dentro de você. Ouvir a sua intuição para que haja um filtro do que é melhor você fazer ou não. para que esse sentimento que está sentindo, essas indecisões, não gerem atitudes impulsivas, de modo que você entre em brigas, competições, no calor do momento. Então, permaneça em estado de atenção, para que você saiba onde é o lugar certo de cada coisa, e o quanto de apreciação você sente, nas situações em que vive. E vamos trazer também uma mensagem com oráculo. Fênix, como é esse negócio de felizes para sempre? Você pode estar se sentindo mal agora, mas depois isso tudo vai passar. E todos vão se lembrar do quão forte você foi por tudo que passou e como a Fênix se renovou das cinzas. De modo muito belo. Próxima carta. Trono. O seu potencial é infinito. Tudo que você colocar total atenção e for benéfico vai dar certo. Não escute as pessoas que dizem o contrário. Elas têm medo de que você voe mais alto. E você só terá plateia depois dos seus esforços. Então, siga a sua intuição se conectando com você, se voltando para dentro para encontrar respostas, tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão!